Um idoso de 84 anos fez um acordo com a empresa de construção civil, onde trabalhou três anos atrás. A conciliação aconteceu na nona vara do trabalho de Cuiabá durante a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Ele foi contratado para trabalhar como encarregado de pavimentação, mas ficou na empresa por menos de dois meses. Ele foi dispensado sem receber aviso prévio, o salário e as verbas trabalhistas. A conciliação foi realizada na Justiça do Trabalho e proporcionou o recebimento da dívida. A empresa vai pagar cerca de R$ 11 mil reais em duas parcelas. Caso não cumpra com o compromisso firmado, terá que pagar uma multa de 100% sobre o saldo devedor.